Cara que tem uma responsabilidade daquelas, o Patrício Gusto, o pai dele, apitou inúmeros, inúmeros jogos importantes. O Patrício Gusto se transformou num árbitro de ponta da América do Sul. É ele que vai comandar a arbitragem, é ele que puxa as filas, a fila do Furacão Flamengo. Joga de camisa branca, você viajando por cima do gramado, Guayaquil ferve e a gente vai levar essa emoção para dentro da sua casa, você em todo o Brasil acompanhando uma grande decisão de Comebol Libertadores, a bola vai rolar daqui a pouquinho, sejam todos bem-vindos, você é o nosso convidado especial, Libertadores na ESPN, a nossa hashtag. A bola vai rolar aqui em Guayaquil, você é o nosso convidado especial, vamos juntos! Falou no meio-campo. Olha o Vitor Roque chegando, girou pra dentro da marcação do Davi Luiz. Mais forte. Vamos juntos, fãs do Esportes. Davi Luiz bobeou a chegada pro chute no Vitinho. Pega Santos! Deu uma dormida o Davi Luiz, chegou no pique o Vitinho, botou na frente, teve a chance da finalização e foi do Atlético em Guayaquil. Kelvin não é arrebesta na viaja, vai ali para dentro da área, tentativa de puxada, Alex Santana finalizou no voleio para fora. Uma, duas chegadas, e como foi perigoso o furacãozinho! Muito perigoso na sua estratégia. O Filipão individualizando a marcação, vamos ver, os 90 minutos não é fácil você marcar individual. Pedro Henrique vem com a informação, chute do Rodinei por baixo, Bento! Mas não pegou exatamente em cheio na bola do Rodinei. Paulo pediu, Felipe Luiz pediu para jogou a bola para fora, dar. pediu para parar o jogo. Não vai dar, botou a bola para fora, agora cai no gramado. Que coisa, hein? Que sina. Vai ser substituído por Ayrton Lucas, que já, já está preparado, já está sem colete com a camisa de jogo. Um dos mais experientes do Flamengo. Mano mano, tá cara a cara com o Rodinei, puxou, pé direito, arriscou de fora. Já fechava a porta, já fechava o canto. O goleiro do Flamengo, ela passou. É tiro de meta. E está. Fugiu da marcação, vem ele. Vem com a bola entre os jogadores do Atlético. Falta marcar. Primeiro cartão amarelo do jogo para o Pedro Henrique Carlos Simão. E bem apresentado o cartão. Pedro Henrique dá um toque por trás, acertando a panturrilha do Gabriel Barbosa. Caeta constantemente, ele vira para os atacantes, o Pedro principalmente, e pede para aproximar, porque ele quer trocar passes curtos, que ele quer tocar, tabelar com os, com os atacantes. A puxadinha vai se mandando na velocidade o Ayrton Lucas. Carrinho do Pedro Henrique já tem amarelo, hein? Carrinho do Pedro Henrique já tem amarelo. Vai ali o árbitro nos torce, aproxima do zagueiro do Atlético. Está expulso Pedro Henrique. Segundo cartão amarelo para o Pedro Henrique O Felipão não se conforma 43 minutos que preju Para o Atlético Paranaense Eu quero ouvir no Carlos Eugênio. Parece que ele traz o voo de Ney Foi obrigado a dividir João Gomes Do jeito que a bola ficou oferecida Ele mandou um chutaço E agora o clima fica mais tenso Certamente a partir dessa expulsão Carlos Simon, O trabalho do Lustor Deve ficar mais difícil, mais árduo terminar rapidinho pra colocar a ordem na casa. Um, dois, Rodinei, o cruzamento, Gabigol! Gabigol! Festa magnética! Torcedor do Flamengo, que desfecho de primeiro tempo. Um para o Flamengo, zero para o Atlético. Gol marcado por ele. Está valendo. Segundo tempo aqui em Guayaquil, no estádio Monumental. Tira o goleiro do furacão. João Gomes arrisca de fora da área. Passou à esquerda, foi embora o chute, saiu torto, é só tiro de meta. Percebe que a bola do Flamengo continua, olha aí. Gabigol tem condição legal, saiu o goleiro, pega Bento! Ficou grande cara a cara com o Gabigol. Que defesa fez o Bento. Arrascaeta botou na frente, Pedro conseguiu o domínio, ele bate de partido, pé esquerdo! Tava um pouco adiantado o goleiro Bento, a bola desviada no meio do caminho, se perde. Pintando a finalização de pé esquerdo do artilheiro Pedro. Arrascaeta carrinho dele, deu sobra apresentado o cartão amarelo para o Arrascaeta, Carlos Simão. Sim, ele entrou, ele entrou por cima, acabou dando a, com a perna direita, acertando o adversário. O árbitro correto. O nome do Vidal, botou na frente o Rômulo. Chega para fazer a cobertura, Léo Pereira. O Rômulo acaba atingindo o zagueiro do Flamengo. Cartão amarelo para ele, Simão. Cartão amarelo, ele foi errado. Interceptado pelo Everton Ribeiro. Aparece o Thiago Heleno. Fica no chão o general, falta nele, falta cometida. E toma pressão para cima do Lustô. E já apresentado o primeiro cartão amarelo. Toque na frente, a Rascaeta. Partiu o Gabigol, tem condição legal. Pedro acompanha, vem o cruzamento. Thiago Heleno! Aparece para tirar o Gabigol. Se manda o Rodinei. Para o cruzamento de primeira, Thiago Heleno deu sobra, mergulha a Rascaeta! Glória eterna, Terança chegou perto da área, bateu forte, deu o rebate, o Santos! O torcedor do Atlético tá pedindo o pênalti, uma sequência no Canóbio. A bola dominada pelo Santos. Everton Ribeiro de longe, ele bateu, a bola passa por cima. Percebeu o Bento que ela sairia, já deu uma recolhida.